Olá pessoal tudo bem? Nesse vídeo aqui nós vamos estar explicando, ensinando para vocês e vou estar passando para você uma dica de como você pode estar consertando isso em caso de emergência. Nós sabemos que esses fusíveis aqui, eles são baratinhos, ele custa entre 50 centavos e um real. O problema não é esse, o problema é que muitas das vezes você não tem esse fusível para trocar. E às vezes você está é um, numa situação que você precisa de emergência, de, de, dessa peça aqui com urgência. Né? É, bom, aí a peça parou de funcionar, você liga as tomadas, não funciona. E eu vou dar, vou dar a dica para você ver, e te explicar como você pode estar consertando isso, tá ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é ligar. Eu vou ligar ele na tomada e a gente vai ver se ele vai estar funcionando, né? Está simulando aqui como se fosse com você. Você vai usar o aparelho e ele não funciona. Olha aqui, ó. Eu liguei na tomada e vou ligar ele aqui, ó. Não acendeu, tá vendo? Não acendeu. Logo, não tem corrente aqui, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos desligar. Vamos tirar o fusível. Para a gente ver é, em que condições está para a gente... Fazer o reparo que eu falei para vocês, bom, então aqui eu desliguei da tomada. Tá, eu vou tirar o fusível aqui para gente ver. esse é o fusível, é o fusível de 10 amperes do pequeno. Aparentemente, o filetezinho dele lá dentro tá bom, não parece tá queimado, tá. Mas alguma coisa rompeu o contato. E não tá fazendo essa peça funcional. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos pegar um pedaço de arame, de fio bem fininho. Deixa eu ver se eu tenho aqui um separado. Pra gente fazer uma simulação rápida. Olha, nós vamos pegar um aramezinho desse aqui. Arame não, isso aqui é um, um fiozinho de alumínio, tá? Na verdade isso aqui é até pra, usado em telefone, tá gente? Ó, isso é usado em telefone, bem fininho mesmo. Nós vamos pegar um filetezinho desse aqui e vamos fazer uma ligação entre uma ponta do fusível a outra e introduzir aqui de forma que ele faça uma ponte e aí sim nós vamos colocar aqui dentro e ele vai funcionar, tá ok? Então pessoal o fio é esse aqui ó, é tirado do fio de telefone, vocês estão vendo aí? É tirada do fio de telefone, tá? Então nós vamos pegar essa peça aqui, vamos descascar. Dentro dela tem um fiozinho bem fininho de... Aí aqui dentro tem um fio, aquele fio de alumínio bem fininho. E aí é com ele que nós vamos fazer a ponte aqui, tá ok? Agora eu vou preparar ele e já mostro pra você como é que vai ficar. Pronto, aqui tá a peça, pessoal. Não tá soldado. Isso aqui é só um quebra-galho, tá? Lógico que o certo é você colocar um fusível no lugar. Se você quiser soldar, você pode soldar também. No nosso caso aqui, nós não vamos soldar, porque eu quero só fazer uma. É mostrar pra vocês como você pode estar tá resolvendo isso aí de uma forma rápida e sem solda, tá ok? O que, que vai acontecer agora? Nós vamos colocar ela no lugar certo. Aqui introduzindo no lugar certo. E vamos ligar o aparelho para ver se ele vai funcionar, tá bom? Pronto, coloquei a peça no lugar, tá? vamos estar ligando o aparelho para ver se ele vai realmente agora funcionar. Então, vamos ligar agora, funcionou, viu, funcionou, agora vamos ver se ele está com corrente, ó, corrente, tá vendo, esse aqui é o negativo. Esse é o positivo, tá? A peça está funcionando direitinho. Então é isso aí, né? Não tem mistério. E aí você quebrou o galho. Resolveu o seu problema do fusível até você comprar outro. Tá ok? Se você gostou deixa um like. Se inscreve no canal. Nós aqui estamos fazendo tutorial de vários tipos de, de assunto, tá ok? E nos ajuda a nos dar uma força aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Isso aqui serve para qualquer tipo de aparelho, tá pessoal? Qualquer tipo de aparelho você pode estar tá resolvendo. Porque isso aqui nada mais é do que uma ponte, né? Esse filamentozinho bem fininho de fio é justamente porque se der alguma alta tensão, alguma sobrecarga aqui, ele vai que pega fogo aqui, derrete aqui, destrói aqui e corta a corrente e não estraga o aparelho, né? Por isso que existem os fusíveis, é para isso. Aqui ela é, vai romper na parte mais fraca que é o fusível, tá ok? Você, o que nada, você nada mais fez aqui do que uma ponte e substituiu o fusível provisoriamente até você comprar outro, tá ok? Então um abraço, até a próxima.